E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Atendendo a pedidos hoje, é... muitos inscritos pediram para eu ensinar como que a gente converte o SDT para o SDC. Então, pessoal, vamos aqui converter. Eu vou usar a Binance, tá? Vamos aqui na Binance, vou voltar aqui para a área. Eu tenho... Porque eu utilizo muito Tether, né? Pô, pela questão de Tether ter muita liquidez. Mas o USDC também tem. Então, pessoal, vamos lá. Chegou aqui, ó, na área principal. Você vem aqui, ó, em trade. Aqui nesse cantinho aqui, ó, tem converter, ó. Aqui você vai digitar. Aqui você clica no nessa moeda e você vai clicar aqui, ó, o USDT, né? De USDT para o que que você quer? Para USDC. USDC. Que é o dólar da Coinbase. Confirma. E aqui, pessoal, ele pergunta quanto que você quer converter. Eu vou colocar aqui máximo. Aqui ó, tudo. E agora vamos colocar aqui, ó, pré-visualizar. Aqui, pessoal, ele vai mostrar, ó. Ele vai cobrar aqui ó, um dólar para fazer essa conversão. E vocês viram que tem um tempo. Por quê? Porque modifica muito rápido, né? A, a, a valorização pode valorizar, pode valorizar. Então dá esse tempo para você se decidir se quer converter ou não. Então vamos lá, pessoal. Vou clicar aqui em atualizar e vou clicar em converter. Olha aí, prontinho, pessoal. Agora os meus USDTs viraram USDCs, tá bom? Então, pessoal, é... eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!